O Bob Escalada hoje vai fazer a avaliação da mochila For Class Ultra Light de 50 litros da marca Cashua. Essa mochila é voltada para o público que quer começar a fazer um trek. Ou então está planejando pelas, pelas primeiras vezes fazer um mochilão em alguma cidade europeia ou em algum lugar interessante pelo Brasil. Uma mochila com a mesma capacidade que essa daqui de 50 litros, ela é ideal para quem vai fazer uma viagem de final de semana para uma escalada esportiva em que você não necessita escalar efetivamente com a mochila ou então para você fazer um mochilão para um lugar em que você tem que carregar alguma coisa de emergência. Aqui, para mostrar o que, que cabe dentro dessa mochila aqui, Vamos colocar três casacos, um saco de dormir e alguma coisa de lanche para a nossa trilha aqui. Todo o material da mochila ele é resistente à água, assim mesmo com as costuras e o zíper do avesso. Se você tomar um chuvão com a sua mochila, ela não vai molhar ou vai demorar a molhar as coisas que você tem dentro da sua mochila. A mochila Four Class da Kecha tem é uma coisa que não aparece muito nas mochilas vendidas aqui no Brasil, que é a ausência de muito acolchoamento. Eu acredito que poderia ter mais acolchoamento para permitir o ar circular nessa parte que não tem acolchoamento, porque, ao que parece, uma pessoa que sua muito, ela vai sentir um desconforto muito grande, porque aqui não vai deixar as costas ventilarem. Chegamos no final da avaliação da mochila 4 da Quando não tem nada a leveza que a mochila tem Ela é uma mochila bem minimalista Ela não tem muito assim, Então ela não serve para uma caminhada muito longa Para você ler a avaliação completa da mochila Acesse o blog de escalada blogdescalada.com